Olá, e bem-vindos ao Suzana Dami Staging Open House. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu último trabalho de home staging que eu fiz junto com a minha equipe, Denise e Virginia. Vamos lá? Bom, a gente está chegando aqui primeiro na parte da garagem da casa, que foi dividida com uma área de lazer. Olha que delícia que ficou essa área de lazer, não ficou? Ficou maravilhoso. Agora a gente vai começar a conhecer a casa. Vamos lá no open house. Subindo aqui a gente tem a sala com a cozinha integrada e o lavabo. Olha que ambiente maravilhoso que ficou isso aqui. Bom, qualquer um que entra nessa casa se apaixona, né? Para dizer a verdade. Eu tô apaixonada, há um tanto que eu tenho vontade de morar aqui também. A sala, a cozinha ficaram lindas. Um ambiente assim que realmente foi muito realçado com o trabalho de homestaging que foi feito nessa casa. Olha essa iluminação. Olha, esse lustre sputnik não ficou um charme aqui? Ficou lindo. Aí eu completei com esses dois abajures maravilhosos, com quadros lindos, com essa mesa de centro aqui, né, que eu gosto de chamar de coffee table. Maravilhosa, ela em osso. Ficou lindo. Essa sala realmente ficou linda. Ficou uma sala para a gente sentar e se apaixonar. Agora vamos subir para o terceiro piso da casa, que é onde a gente tem os.